Olá, eu sou o engenheiro de produção Maicon Juan e vou explicar para você como fica o preenchimento da RT no CITAC versão MG. A nova versão da RT, Anotação de Responsabilidade Técnica, passa a utilizar a tabela de obras do serviço nacional, a tabela TOS. Por que vamos usar a tabela TOS. A tabela TOS foi desenvolvida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e tem como objetivo padronizar o registro de RTs. Como tudo começou? Esse movimento começou em 2009, quando foi publicada a Resolução 1025, que trata de RT e CAT. Ao longo dos anos foram realizados diversos estudos e, em 2018, o CONFEA publicou a PL 1853, com a Tabela Auxiliar de Obras de Serviço Nacional. A implantação da tabela TOS é compulsória, e os CREAs estão desativando as tabelas específicas de cada estado. Por isso, a partir da implantação do CITAC versão MG, você precisa descrever os serviços contratados a partir dos códigos dessa nova tabela. Como utiliza a tabela TOS? Vou mostrar agora como você deve utilizar a tabela TOS. Veja que ela está dividida em quatro colunas. Grupo, Subgrupo, Obras e Serviços e Complemento. Agora, vamos preencher a RT no sistema. No campo Atividades contratadas, após selecionar o nível de atividade e a atividade profissional, clique no botão Consultar lista de atividades. Na coluna Grupo, você deve localizar a grande área correspondente à sua obra ou serviço. No Subgrupo, você deve procurar pela subdivisão correspondente. Por fim, você deve localizar o tipo de obra ou serviço e, caso necessário, o complemento adequado. Se ainda assim você precisar realizar algum detalhamento, pode usar o campo Observações, que permite a digitação e se localiza no início da RT. Agora, veja como ficou a anotação da atividade técnica no campo 4 da RT. Execução, execução de obra, construção civil, edificações, de edificação, o código, de alvenaria, a quantidade e a unidade. Lembre-se sempre de baixar a RT após a conclusão das atividades técnicas. Para mais informações, acesse o nosso canal do YouTube, onde estão disponíveis os vídeos de preenchimento da RT versão CITAC-MG.